Alô, próxima dica é desenvolva o amor, tá? mas o amor não é um excesso de amor, o amor não é aceitar as coisas erradas, o amor é saber que a outra pessoa está fazendo coisas que não são boas, né? não importa o que, pode ser quem for, ou falando coisas que não são boas, às vezes está falando de você para os outros, mas você vai ter que desenvolver em você o amor, o amor vai lhe trazer um modo diferente de enxergar as pessoas, você vai enxergar que aquela pessoa pode mudar, né? porque o amor, dentro do amor está várias coisas, na verdade o amor é o, é o resumo de tudo, se você, ou eu, ou qualquer outra pessoa desenvolver realmente o amor, não precisa de mais nada, Talvez esse relacionamento não estivesse tão complicado se você, ou a outra pessoa, tivessem o amor. Porque o amor tudo vence, o amor derrete qualquer coisa ruim. Mas, é, eu tenho que ter aquilo que eu falei no, no, no vídeo passado, humildade para poder aceitar as coisas, humildade para saber que eu também erro, humildade que talvez eu também tenha provocado tudo isso. Através disso, eu vou começar a trabalhar no amor. Dentro de outros cursos que nós temos aqui, na verdade, nós temos técnicas para se desenvolver o amor. Comece a, a, a buscar isso em você. Tem aí dentro. Todos nós temos. Então, o amor é uma ferramenta que vai te ajudar, vai te apoiar. Talvez é a ferramenta mais forte para você... Começar a desenvolver relacionamentos saudáveis, mais amorosos, mais vivos. Beleza pura? Então, humildade e amor. Grande abraço e até o próximo vídeo.